Três minutos pra eu perceber Que o OBS estava Completamente congelado Ainda bem Que eu percebi isso eventualmente Porque senão eu não teria percebido Mas é Falando em percepção Uma coisa que eu percebi Enquanto eu estava jogando Isto aqui É que yeah, o Shoryuken Aqui do Kirby é realmente Algo de qualidade Pra você sair demolindo Uh, pelo menos inimigos normais aqui. propósito, eu vou completamente ignorar aquela estrela ali. Porque aquilo só serve, só presta para você conseguir uma vida. O que yeah, realmente não é algo interessante. Considerando que o jogo vive resetando a quantidade de vidas que a gente tem. E yeah, isso é algo. E nessa parte aqui também, sem dúvida alguma. Você tem que ficar prestando atenção no que tá acontecendo na frente e atrás. E... Oh, agora? Yeah. Uh, sobre... Aquela lâmina que o Sir Kibble atirou ali, uh, quando eu estava gravando sem perceber que não estava gravando, aquilo me atingiu e eu fiquei completamente chocado com o fato daquilo ter me atingido, mas é, sem dúvida alguma, as coisas são mais rápidas como você sabe o que está fazendo. Ok, nós temos mais uma dessas sessões de sabre de luz aqui. Eu fiz antes um comentário que é yeah, realmente uh, uma decisão boa de design o fato de você ter que se concentrar somente uh, no que está acontecendo ali atrás e não aqui onde o Kirby está, porque tipo isso seria dividir um pouco demais a sua atenção potencialmente. Mas a verdade é que eu não tenho completa certeza. Mas e yeah, aqui também eu percebi que tipo o baú chegou. Uh, bem mais rápido do que imaginei que ele fosse chegar aqui, não sei se o jogo faz a esteira uh, acelerar de uma maneira sutil Provavelmente faz os itens se teleportarem um pouco para frente, se é isso que tá acontecendo, mas eu não sei uh, Teriam que comentar nos comentários se isso é realmente algo que acontece ali, mas tipo, para isso primeiro oh, oh, oh, oh, oh, Provavelmente tem o um chaveiro raro aqui, ok, isso não é um chaveiro raro isso é um inimigo. Que... Ah, isso é um chaveiro raro, no entanto. É, os meus instintos de chaveiro estavam corretos. E eu vou permanecer com o fighter aqui. O jogo realmente. Oh! Baú! Baú ali atrás e nós temos uma corrida! Oh, isso é certamente algo! Tome uh, isso aqui, eu vou ver se, tipo, com Shoryuken. Espera aí, se eu. Oh, quer saber? Esse ataque aéreo aqui é. Faz muito mais dano do que eu imaginava. Tipo, ok, quer saber? Deixa eu jogar um combo em você aqui, por favor. Ok, eu estou realmente preocupado com o que está acontecendo. Aquele. Aquele baú se foi. Ok, tome isso. Deixa eu virar pedra. Eu espero que isso não tenha sido tão. Oh, uau! Sério mesmo que Fighter é tão lento? A ponto daquilo ter acontecido? Huh? Ok, talvez... Gelo secretamente seja muito melhor do que eu havia dado crédito antes. Ah, quer saber? Eu vou simplesmente ficar aqui causando dano constante e... é, yeah, quer saber? Eu acho que eu simplesmente... Não dou respeito suficiente à possibilidade de você fazer dano constante com algumas habilidades aqui. Olha aquilo. Tipo, isso não é uma habilidade uh, extraordinariamente boa pra você simplesmente ficar jogando as razes, mas aquilo trucidou aquele bloco. Uh, o que é bom de se saber, definitivamente. Você pode até, tipo, agarrar uns blocos ou estrelas, ou sei lá o que, ali de perto, congelar e lançar pra causar mais dano. Ok. Eu acho que isso aqui é o momento que finalmente Kirby faz eu apreciar aquela habilidade a propósito eu tava cogitando não pegar a habilidade de pedra ali mas ficou bem óbvio ali pelo fundo que eu precisava da pedra de qualquer maneira uh, para ter sucesso aqui bom também se pode ser que tipo aqui seja algo completamente opcional mas provavelmente uma sandstone ok isso aqui era algo completamente opcional eu estou genuinamente surpreso com esse fato, mas. Yeah. Eu não estava preparado para Fighter ser uma habilidade tão fraca, mas pode ser que eu simplesmente não esteja uh, prestando atenção nos ataques corretos para se fazer ali. Ah, aqui é um momento especial onde você tem que esperar. E. A ideia é que, tipo, desviar dessas bolas de fogo vai ser difícil. A é culpa é minha por deixar um espacinho tão minúsculo aqui pra gente. Ah, o fato de eu não estar usando isso aqui em 3D realmente não ajuda. Ou vai ver, tipo, ali mesmo, se eu estivesse vendo em 3D, seria um, um intervalo genuinamente difícil de se lidar com ele. Eu. Eu não sei e não importa. Eu discordo do que acabou de acontecer ali. Eu acredito que eu apertei o botão na hora errada. É assim, eu, eu, sim, eu apertei o botão na hora errada. E, portanto, eu consegui a coisa errada ali. E é, é, absolutamente era isso o que eu queria dizer. Quer saber? Tanto faz. Deixa pra lá, estágio 5. Eu estou vendo Pop Bro ali. Pop Bro significa bombas. E bombas significa ah, algo que eu não sei se eu irei utilizar ou não Simplesmente pela mera natureza Uau! O melhor baú de todos Realmente aquela Era a estrela mais importante De quem escondeu isso aqui A propósito, gostaria de saber exatamente Por que Tem tantos baús Nos jogos de Kirby A propósito Tipo, não importa onde você vá Não importa Na galáxia o jogo que você esteja sempre tem algum baú. Sim, sempre tem algum baú. Estava prestes a dizer que isso aqui é uma gimmick de Super Mario Bros. Original. Um, Estava prestes a dizer que, tipo, não é em todo jogo do Kirby que tem baús. Mas, não. Todo jogo do Kirby tem baús, até onde eu sei. Pera um momento. Você pode carregar o um soco. Como é que eu não tinha percebido isso antes? Eu não sei, mas agora eu percebi e isso é o que importa. OK, tô vendo o que tá acontecendo aqui, eu tenho que fazer o Adodozu subir ali, aí ele vai andar até ali. Ou oh, ele não vai. Só que é pura questão de pressa. Isso é pura questão de acabar com aquele Valdo. voltar, então subir aqui. OK, tudo bem. Seria mais interessante se houvesse um elemento de corrida ali, mas acho que tipo, o jogo ainda tá introduzindo aos poucos essa gimmick aqui pra gente, então não seria completamente justo as coisas acontecerem da maneira que eu imaginava originalmente. Ah, quer saber, eu acho que o jogo tá dando aquele inimigo com a lança pra gente... Para encorajar a gente a correr alguma... A cortar alguma coisa. Mas... Oh! Isso aqui é tipo... Um canhão que... é yeah, Não é granular. Tipo, você vai pra direita, você vai pra esquerda. E assim que você começa a se mexer, você não para. O que é isso? É particularmente Donkey Kong. É, eu já sabia que isso ia ser algo assim. Oh, o que que tá acontecendo aqui? Eu acho que os meus ângulos estão bizarros. E quer saber? Considerando que o controle acabou uh, plugando e desplugando por motivos de uh, conexões ruins. E yeah, é isso, é justo. Bom, digo por motivo de. Eu digo por motivo. Ok. E yeah, é isso. Isso não é aceitável. Deixa eu... É. Ok. Acredito que agora a coisa... Peraí, por quê? Uh, eu estou... Extremamente confuso nesse instante. Oh, aquilo foi... Algo. Yeah. Isto... Certamente foi algo que eu não compreendo aqui. Ah, eu não lembro como, como isso aqui funciona. Eu não lembro sequer remotamente. Ok, nós temos oportunidade de eletricidade na. Não, não, não. Vou continuar com o pedra aqui. Tipo, eu aprendi que eu preciso de explosões. E... Peraí, será que a gente vai poder dinamitar o um inimigo? Sim, a gente vai poder. Yeah! <risos> Isso não poderia ter sido mais efeito do que foi Espero que o... Espero que o jogo não queira que a gente tenha fogo Caso contrário, eu vou ficar irritado Ok, não, a gente provavelmente vai ter... Ah Ok, quer saber? O jogo exige que a gente tenha fogo Mas no fim das contas não faz muita diferença E é, yeah, fogo... fogo é bom Tem que me lembrar que tipo, você... Você tem esse drop-dash e o drop-dash é bom mesmo em Kirby. Todo mundo deve se lembrar da lei que o drop-dash sempre é bom, mesmo quando ele é mal implementado, é a lei. Ok, eu tô vendo aquele pop-roll, sem dúvida alguma. Uau, a gente ainda só, só está na segunda ação dessa fase? Tipo, tem umas fases aqui nesse jogo que são muito... Mais longas do que outras aqui. É realmente. Eu estou surpreso que eu fui atingido ali, mas eu não vou reclamar. Ah, agora o jogo vai começar a fazer algo interessante com isso. Oh, e eu aprovo tremendamente. Ok. Essencialmente, bom, isso aqui eu tenho que deixar ali. Ok, não é tão complicado assim. Eu que simplesmente fazer isso. Descer o máximo possível e agora eu vou poder ir ali de boa. Só tenho que acabar com este cogumelo aqui e eu tenho que voltar, porque, tipo, só o peso da balança não é o suficiente para carregar ali. Tipo, eu é, acho que tinha que ter pelo menos um pouquinho de força ali com o peso, mas tudo bem. Oh, e o fato de a gente ter conseguido uma terceira sandstone aqui sugere que A gente não vai ter uma sessão de hipernova, o que é meio que surpreendente. Falo nisso, uh, tipo, hipernova é algo uh, real? Astronomicamente? Ou tipo, é simplesmente substituindo a palavra com a palavra super por hiper sem. Uh, muito pensamento Só pra ser mais Provavelmente é isso Mas, tipo, é um desconto A possibilidade De terem uh, Supernovas Tão absurdamente Explosivas que são Consideradas, peraí Hipernovas, tipo Quer saber? É capaz de algum cientista Decidir uh, Inventar uma categoria nova só pra fazer. Só porque aquele jogo o Kirby decidiu. Hum, yeah, esse jogo tem a palavra hipernova. Eu vou fazer a palavra ser real. E essa é a história de como, eventualmente, uma substância acabou sendo chamada Pikachu Hum... Não lembro se é uma... Substância, ou... Uma molécula, ou... Algum segmento de DNA, provavelmente. Mas, tudo bem, tanto faz. Isso é algo que você pode... Facilmente procurar pela... Internet e achar o resultado. Mas... Uh, ah, yeah, ok. Essa fase aqui teve uma quantidade maior do que de costume. De... Chaveiros, tipo, tem algumas fases que dá, praticamente não tem nenhum. E tem algumas fases que tem muito mais do que você poderia imaginar normalmente. Eu me lembro desse chefe e eu gostaria de não lembrar dele. Ele, ele sabotou arenas várias vezes. E é basicamente a principal coisa... Que eu me lembro desse bendito jogo. Isso não é verdade, sequer remotamente. Mas uh, as emoções são fortes. Uh, enfim, Kirby Fighters. Está na hora de utilizar o chicote no normal. Aí vocês vão dizer, wow, mas não é mais rápido se você fizer no fácil? Sim, mas é mais chato. E é yeah, basicamente isso, não preciso dizer nada. Ok. Uh, whip. Chipset, tipo, eu posso... Casualmente ficar fazendo... Oh, eles removeram a invencibilidade disso aqui, na verdade. Tipo, eu posso tentar fazer isso aqui. Ok, quer saber? Aquilo fez muito mais dano do que eu imaginava. Ok, se eu conseguir prender todo mundo no combo do chicote, isso aqui vai ser fantástico. Eu sempre posso, tipo, fazer o um tornado pra cima. O que é bem fantástico, mas eu... Eu não sei, deixa eu simplesmente. É, yeah, eu tenho mais alcance. O que não adianta muito se eu errar ele completamente, mas. Ok. Yes, foi fantástico. E agora aqui a parte que. Yeah, simplesmente não salte em cima de mim. Porque. Isso. Ok. Yeah. Isso. Isso foi rápido. Isso foi rápido. Ok. Começou bem. Geralmente o que acontece é que, tipo, as coisas começam. A ficar ruins a partir do terceiro round Quando chega a ter Múltiplos carros mas ok Você está em cima de... aí, o quê? Incrível Perry Vou te contar, ok e yeah, Lembra que eu tinha dito sobre as coisas começarem a ficar Piores aqui? Pois é, lá lá, lá você está extremamente no mesmo caminho uh, Ok, e agora eu tenho um canhão aqui Oh, isso é um combo, ó, oh, qual é? Se... Ok, eu queria continuar fazendo aquele combo, mas tudo bem. A oportunidade desapareceu. O importante aqui... É ah, oh, peraí. É, yeah, tome... Ok, isso não deu tão certo quanto eu gostaria, mas... Ok, um Kirby a menos. Toma um ataque carregado. Dizer ataque carregado. Tudo dá tá certo no fim das contas. Ok, isso tá... Tá indo razoavelmente bem, mas aqui nós temos alguém com hammer. Tipo, é capaz de eu levar um monte de dano... Isso aqui continua sendo o tipo de arena que favorece a minha habilidade bastante. Ok, quer saber? Eu acho que, tipo... Uh, nos primeiros rounds... Tipo... Os Kirby's rivais... Eh, os Kirby's rivais... Levam menos dano, possivelmente, eu... Não sei. Não sei. Ferão, mas E yeah, eu posso também atacar eles dessa maneira, o que é bom. Certamente. Simplesmente dá um pulo, atacar diagonalmente para baixo. Auto favorecimento. Eu acho que tipo, você também pode... Uh, não! Agarrar. Oh, ótimo! Perfeito! Acho que você pode agarrar inimigos de perto. O que é fantástico, certamente... Ok. <risos> o que é fantástico, certamente, mas eu não consegui fazer uma singular vez aqui. O que é. Eu não sei se é bom ou não no fim das contas. A propósito, então, eu percebo que, tipo, eventualmente eu vou ter que, tipo, testar o DJ Drum Dash, porque isso é algo que a gente vai precisar fazer. E eu, até agora, não tô testando. O motivo é que, tipo, a minha ideia é de eu fazer basicamente a mesma coisa: aqui, jogar algumas fases e depois uh, jogar um round de DJ Drum Dash só pra ter variedade. Só que eu não sei exatamente o quão certo isso vai dar, porque eu acho que eu vou precisar é, mudar o tamanho das telas pra fazer isso dar certo, porque até onde eu me lembro é uma situação meio Sonic Rush, então o ideal seria, tipo, simplesmente fazer uh, ter episódios exclusivamente dedicados a Digitron Dash, mas eu... Eu não sei, somente tentando. Vai dar certo? Tipo, eu tento me lembrar de testar para eu efetivamente poder testar. Então, pois é, né? Ok. E yeah, É isso tem alto potencial de dar errado, ó. Oh! Especialmente, olha, te dizer, CPUs com Parasol são certamente algo. Eu nem queria fazer aquilo uma terceira vez, mas para aquilo que... meu. O só tem mais alcance do que o chicote. Isso é absurdo. Completamente. Oh, tava tentando correr. Ok. Eu tenho que tipo, parar de ficar apertando o botão de ataque constantemente, porque é assim que você acaba levando mais dano do que deveria. Oh, peraí. Oh, qual é? Ele conseguiu o. O que, que pode acontecer? Au. Ah, o... É fantástico. Só eu estou em perigo. Peraí, não sei só eu estou em perigo. Quer saber? Ih! Não leve um ataque carregado. Ok, bombas. Ah! Quer saber? Isso é péssimo. Não consegui atingir ninguém ali. Oh, não! Yeah, eu. Acredito que eu já basicamente perdi aqui. Mas sei lá, talvez. Yeah, não. Sem dúvida alguma eu perdi. Meu, se, tipo, os outros lutassem mais uns contra os outros, isso seria. Uma fantástica ajuda... Ok, se você vai ficar parado ali naquele canto, tudo bem. Eu vou... Não, vou ficar bem passivo. Tipo, eu tenho que me lembrar que eu tenho que... Pare! Kirby Parasol, ele simplesmente é tão bom em fazer combos. É realmente absurdo. Oh, peraí, eu quero esse pão! Uh, eu acho que eu liquidifiquei todo mundo de tal maneira que algum deles conseguiu o pão. Uh, que não foi legal sendo o Globo. Oh, qual é? Ah, se eu tivesse decidido. O que aconteceu aqui, eu não tenho a menor ideia, mas algo aconteceu. Oh yeah, see. Se todo mundo explodir ali, isso seria a coisa mais fantástica. Uh, dididi, vai decidir pular aqui. Ok. Uh, Mike! Oh não Ok, eu sobrevivi. Fantástico, mas. Eu vi aquela folha e ela acabou servindo de isca e eu caí na isca completamente. Não faz exatamente. Quer saber? Eu vou ficar bem longe do Kirby Parason ali. Uh, é simplesmente melhor. Eu preciso acabar com todo mundo que me atinge de longe primeiro, porque eles são problemas quando você está tentando se concentrar. Ei! Não faça cobracias comigo, por favor. Ok, eu pensei que eu ia... Ah, e yeah, aquela dungeon. Eu tenho que parar de tentar coletar coisas que absolutamente não são coletáveis. E aquele pudim era, no entanto. Eu... Peraí, eu acabei atingindo pela bomba aqui. Eu tentei utilizar... Talvez. Ok. Ar arqueiro. Oh, o arqueiro é um problema. E yeah? Ele, de fato, é um problema que é o único aqui que é capaz de... Oh, se eu conseguir utilizar as bombas... Ah, as bombas demoram tempo demais para explodirem, então elas simplesmente não servem. Não sei. Ok, se ele decidir ficar parado ali... Ok, ele simplesmente decidiu ficar parado ali e explodir. Fantástico. Um, não tão fantástico quanto eu gostaria, mas eu saio. Meu, é tão caótico. Isso aqui que não dá pra você formar um plano completo pela maior parte. Eu sinto que se eu estivesse jogado, jogando na maior dificuldade, cada tentativa iria ser uma tentativa de meia hora. Ok, eu acredito que eu posso simplesmente ficar fazendo isso aqui pra sempre. Mas eu não tenho completa certeza. Oh, yeah! Não, absolutamente eu não queria mudar de direção ali. O que vocês... Estão falando... Oh, peraí. Ah, droga. Isso não era o que eu queria, mais. tá dando certo mesmo assim. Ah, pra falar a verdade, ficar constantemente usando o chicote rápido ali é algo que acaba prendendo todo mundo ali de uma maneira boa. Ok, tudo bem. Eu provavelmente nunca utilizei aquilo tão bem quanto eu utilizei dessa maneira, a propósito tremenda sorte... Daquela banana ter caído precisamente... Oh, é com o ataque carregado que você agarra. Ok, tudo bem, faz sentido. Eu tinha esquecido completamente desse detalhe. Ah, eu ia dizer alguma outra coisa, mas também acabei me esquecendo completamente do quê?